Olá, saiba como emagrecer de forma simples e eficiente. Muitas vezes a pessoa tem dúvida se se a pessoa malhar, ela vai conseguir de fato emagrecer. Olha, se a pessoa conseguir malhar bastante, mesmo com camisa ou sem camisa, a pessoa não vai conseguir emagrecer, mas ela vai perder água. Se eu tiver uma temperatura um pouquinho mais fria, quem sabe perde melhas água mas se for cada vez mais do calor mais na linha do equador dos trópicos américa central américa norte da áfrica região mais quente ela de fato vai perder mais água malhando do que se ela malhasse no canadá ou ah, cada ok, vez mais frio foi a região.